O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, esteve no Congresso Nacional esta semana para tratar das ações do governo na relação entre consumidores e operadoras de telefonia. Saiba como foram as discussões com o repórter Adriano Godoy. A audiência pública foi concorrida. Diante de um plenário lotado, o ministro Paulo Bernardo falou sobre os planos do governo para melhorar a vida do consumidor e fortalecer o mercado de telecomunicações. Bernardo lembrou que já foi aprovado e entra em vigor ainda este ano o regulamento de qualidade da internet e traçou os passos seguintes do governo no setor de telecom. Nos próximos dois meses o governo se prepara para lançar medidas que vão permitir que uma empresa use redes já existentes de outra companhia ou do próprio governo. Um decreto está em fase de elaboração com novas regras sobre o compartilhamento de redes das estatais. Além disso, a Anatel deve votar o regulamento que determina o uso de torres, cabos e infraestrutura por diferentes empresas. Vamos fazer medidas para obrigar o compartilhamento de infraestrutura, antenas, dutos, é, enfim, toda a infraestrutura que é usada para telecomunicações terá que ser Compartilhada entre as empresas. Durante a audiência, o ministro também adiantou uma outra ação. O Ministério das Comunicações trabalha para unificar as leis sobre instalação de antenas no país. O objetivo é reduzir custos. Vai aumentar a competição, vai diminuir o custo para o consumidor. Na Câmara, Paulo Bernardo voltou a cobrar investimentos do setor privado. De acordo com o ministro, o volume de recursos investidos pelo setor por ano chega a 17 bilhões de reais. O ideal, no entanto, seria elevar esse valor para 24 bilhões.